5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É o tempo para gente criar quatro versos e quatro versos é uma estrofe. Certo. É... Então, é, como inicio, quando esses dois elementos juntos, o DJ e o rap, né? Criando aqui. Cabe ao MC fazer o verso, o DJ é o cara que está no comando do compasso. Ele pode ser um produtor também, né? ele pode ter criado os compasso, ou só apontado os compasso. Né? O que, que é a diferença de, de versos e de, de poesia? De... É. Pra falar a diferença de verso e poesia, depois vou te falar a diferença de poesia e poema. Certo? Poesia, por exemplo, tem uma diferença entre poesia e poema. Poema é a estrutura. Tipo, vários versos, são várias frases Que é Poema ah, é Pode ser, pode não ser. Pode ser. Okay. Sendo verso pode ser até uma receita. Se eu coloco, me dar uma receita assim... Eu entendo quatro. que versos, poesia, poema, tem uma coisa... Uma coisa o quê? Então, geralmente a pessoa tem a intenção de criar uma coisa boa, de falar uma coisa boa, mas pode não ser também. Pode ser um poema sobre. Hitler pode fazer um poema sobre a... o nazismo. A palavra poema verso e poesia é sempre. Você está sendo poética agora. Poema, pode ser. Igual ele falou uma receita de bolo, pode ser um poema. Pode ser qualquer coisa, você é inverte uma frase para do outro.